Dia 24 da viagem, dia 11 de dezembro, hoje foi um dia que começou mais uma vez, com muito trabalho, na verdade saí para comprar café da manhã, voltei, tomei meu café, fiz consultoria, fiz assessoria da Dani, deu o horário do check out e eu tava finalizando as ligações e falei, meu Deus, tem que correr? Saí da hospedagem e fui para a estação de Kobe, que eu ia pegar o trem para vir para Kyoto. No meio do caminho, eu, eu ainda tava naquela saga do estúdio do Ghibli, né? que eu não tava conseguindo ingresso. Não tava conseguindo ingresso na máquina da Lop, não tava conseguindo ingresso pelo site. E aí eu tive uma ideia, que tipo assim, cara, deve ter alguma agência que deve estar tá vendendo o ingresso com alguma coisa inclusa. Sabe, que não seja apenas o ingresso. E aí eu lembrei que a JTB, que é tipo, a maior agência que tem e tal, Aqui do Japão, eu falei, cara, ela deve ter. Não deu outra. Joguei assim, JTB, ingress ticket, Studio Ghibli. Apareceu lá. naquele é que eles estavam vendendo, né? Eu tava indo pra estação e aí eu vi uma loja física da JTB. Que eu falei, quer saber? Vou lá, porque se pelo site eu não tô achando, vai ver. Eles consegue achar pra mim. E aí eu cheguei lá. E aí falei, ela falou, olha, vai demorar, porque assim, essa agência tem quase ninguém que fala inglês Na verdade só tem uma atendente que fala inglês E ela está em horário de almoço, então vai demorar um pouco Aí eu falei assim, então... Eu entendo um pouco de japonês. Se você entende um pouco de inglês, a gente pode conversar. <risos> e aí eu falei assim, eu só quero saber se tem disponível nas datas que eu quero. Eu mostrei datas, aí ela, ah, deixa eu tomar uma né? Aí foi lá ver. E começou a ver, não sei o que, ah, por esses dias aqui, pra quatro pessoas, não tem. Só vai ter esse ticket assim, não vai ter o ticket com as, as três localidades do parque. E esse aqui? Esse dia aí não tem. Ah, esse aqui tem, mas não, é, não dá pra quatro. Esse aqui, esse hotel não aceita quatro. No final das contas, pra viagem com a Dani eu não ia achar os ingressos, porque não tinha realmente a quantidade que a gente precisava pros dia que a gente seria disponível. Eu falei, e se for só eu pra esses dias aqui? Aí mandei pra ela os dias. Aí ela começou a ver, ai, ah, esse dia tem, esse dia tem. Eu falei assim, beleza, então qual é a hospedagem mais barata? Porque não tem isso, você ainda tem que andar em cada link, testar cada coisa e ver o preço de cada hospedagem. A gente ficou lá, gente, muito tempo, você não tem noção. Quando eu finalmente achei os ingressos que eu queria, fui comprar, tentei quatro vezes, toda vez que eu ia, botava, confirmar, aí dizer assim, esse ingresso não está mais disponível. Eu sei que no final, quando deu certo Até a menina bateu palminha Felicidade Iiii. Ai, consegui comprar o ingresso do Estúdio Ghibli Gente, você não tem noção Que difícil Enfim, isso já era duas da tarde Peguei o trem O trem estava lotado Aí cheguei aqui, fui pegar o ônibus, na pressa, olhei o número da plataforma e não vi que eu tava indo pro lado errado. Peguei o ônibus, entrei, quando eu olhei pra qual era a estação que ele ia parar, eu falei, ih, peguei pro lado errado. Desci, peguei outro ônibus para o outro lado, pra chegar até aqui onde eu tô, que eu tô no Tavinos Hotel hoje. E uma coisa legal desse Tavinos Hotel é que ele é todo temático. Mas eu vou deixar pra contar mais detalhes sobre ele amanhã, porque amanhã é um dia que eu vou ficar trabalhando. Então amanhã vai ter muita informação sobre o que, que tem nesse hotel, sobre como é que funciona aqui, porque ele é muito diferente, muito diferente, muito legal, vocês vão gostar. Cheguei aqui, fiz aqui, não sei o que, falei, quem está em Kyoto? Roberto Maxwell, falei, vou me encontrar com o Roberto Maxwell, Maxwell, onde você está? E começamos a saga pra tentar se encontrar, ele, ah, eu tô no bar, não sei o que, não sei o que lá, mas aqui é bar só de bebida, eu falei, não, eu preciso comer, você não tem noção, eu só tô com a café da manhã barriga, então com muito frio, falei, vou comer um ramen. Aí tinha três homens bom assim, perto Aí entrei num que a fila tava menor Esperei um bocado lá e comi Na verdade eu comi o que porque o já tinha esgotado desse E aí fui encontrar o Roberto Maxwell Nos encontramos num bar que ele tava indo Nossa, um bar legal assim, aquelas coisas bem... Coisa de filme, sabe? É um bar escondidinho, aí tu entra, tem um monte de gente lá dentro, lotado E tava tendo um evento nesse bar, um evento de uma bartender Que veio de Aomori pra fazer esse evento especial aqui em Kyoto e a Amore, gente, é a terra da maçã, né? Então, a, no final das contas, quando a gente tava indo embora, ela veio falar com a gente e ela deu uma maçã pra cada um. E, gente, que maçã gigante! Meu Deus do céu! Dá, dá pra comer por 5 dias, né? Eu falei, Não, tem que comer tudo na hora, senão fica ruim, né? E os drinks são todos com ingredientes da Amore, né? Então dá um sabor super diferente. Saímos de lá, e aí o Maxwell seguiu o rumo, né, pra hospedagem que ele tá, o Carlos também, aí eu falei, cara, eu fiquei com desejo de Merompan. falei, vou passar no Combine e comprar algum doce, pelo menos pra matar um desejo de comer doce, né, porque Merompan pan de kombini não é lá essas coisas, aí eu comprei um shoo cream, mas também não foi lá essas coisas não, mas tava bom, subi aqui, estou aqui gravando esse vídeo pra vocês, Vou lá os score de trabalho, de banho, coisas coisa assim. E a gente vai se falando aqui e nos stories também. Então, matané!